E aí pessoal, 0 na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo aqui ó, uma gameplay desse novo jogo que é o FWD Assault Na verdade esse jogo já existia, tá? E agora sofreu uma atualização, Eu vou explicar para vocês é o mesmo desenvolvedor do Bullet First, tá, galera? E aparentemente ele tá tentando fazer um jogo no estilo CS aí pra trazer uma atmosfera mais competitiva para os mobiles. Você percebe aqui, ó, a forma de andar, a forma de atirar, a forma de tacar granada, ó. Ó, você percebe que tem muita similaridade com... O Counter Strike, tá, galera? E o Critical Ops, né? Consequentemente, para mobile. Então, acredito que a ideia do Lucas, que é o desenvolvedor do, do Bullet Force, seja realmente aí tá criando um jogo competitivo no estilo CS. E bom para nós, né, galera? Porque aí a gente vai ter um, um outro acervo. Aí de, de jogos para mobile, né? Já que o Bullet Force não tem a pegada competitiva que os outros jogos têm, esse daqui possivelmente terá, tá, galera? E assim ó, tem um menuzão aqui tá, tem, tá falando aqui do Discord e tal. Então você vê que ele já possui um menu, configurações semelhantes ao do Bullet First, tá, galera? Modo multiplayer aqui, ó. É, tem que se registrar, tal, tá? vou me registrar, não sei se dá para usar a mesma conta. Tem loadout, então, ó, MP7, AK47, a Vector, FAMAS, M4. E assim vai, tá? É basicamente a mesma interface que o Bullet Force, mas como vocês viram, ele é mais voltado, mais parecido com o Counter strike O Bullet Force é mais parecido com o Battlefield, tá? Então, assim, muito legal essa iniciativa do Lucas, tá? E eu vou deixar o link para download na descrição. Vou tentar... A gente passou pela introdução ali. Eu vou estar tá tentando... É... Fazer o login aqui e possivelmente é, trazer algumas gameplays, tá? Gameplays comentários e a gente vai analisar todo o desenvolvimento desse jogo. Vai acompanhar assim como acompanhamos o do Bullet First. E se você não é inscrito, mano, inscreva-se no canal. Vamos tentar bater uma meta aí, tá ligado? Pra fazer barulho no YouTube, mano. Pelo menos na parte mobile aí, bater uma meta de 200 likes, tá galera? E comenta aí o que você acha desse jogo bastante promissor. Ele está sendo criado também na, na Unity A mesma engine gráfica que o Bullet Force E você vê aqui ó, que está bem polido as armas e tal Como ele é um menino já sabe do AIS e tal Já criou um jogo sozinho Esse daqui também é, a consequência desse jogo é que seja um jogo de muita qualidade, é que tem um esquema Alfa Bravo Charlie que você consegue é, criar aí os os personagens, ó, também tem as pistolas Desert Eagle e a Five Seven, tá? Vai funcionar com sistema de créditos e gold. E, galera, o primeiro link da descrição, tá? Vai direto para Google Play, você vai baixar. O jogo é leve, assim como o Bullet Force Só baixar que é GG. No mais é isso. Tamo junto, galera. Eu fui!